Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, o Caio nobre. Eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios do Grafite aqui com vocês. É isso aí, meus amigos, estou aqui com o meu querido Alanios, o Pichador, porque nós temos que mostrar pra vocês aqui mais um segredinho. Descoberto aí no trailer de Street Fighter 6, cara Por mais que os rapazes aí, né A galera de desenvolvimento do jogo Não esteja mais trazendo novidades Porque eles disseram que iam dar um tempo agora Um pequeno período de tempo quietinhos ali e tal Tem coisa ainda sendo descoberta nos trailers E muito gameplay saindo também Além disso aqui que a gente vai mostrar pra vocês hoje Tem mais conteúdo que a gente ainda vai trazer Em termos de gameplay pra vocês Então, se vocês já estão curiosos aí, meus amigos Deixa o seu likezão, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá Alanios, para esse povo começar a entender o que que tá rolando. Vocês se lembram daquele videozinho que a gente fez mostrando essa imagem aqui para vocês do Battle Hub, com a qualidade top e tudo mais, onde nós apresentamos aqui né Alanios, esse telão com alguns nomes uhum. aqui que deu pra gente poder ver, Tipo Luke, Gaio, Ryu, Dawson, Kimberly, uma tal de Lily, Jerry e tudo mais. E além disso, né? Nós tivemos aqui também esse monitorzinho embaixo mostrando Kemi e Gaio aqui também, né? E o Gaio, como vocês já puderam ver aí, né? Já aconteceu. Ele foi um dos personagens revelados. E ele tem realmente essa mesma roupinha e tudo mais. Uma outra coisa que surgiu na internet recentemente, Alanis, que o pessoal fuxicou continuou fuxicando na verdade e pode ter confirmado aí alguns personagens a mais foi que no trailer de anúncio, vocês se lembram que nós temos essa tela aqui ó essa pichação que acontece bem no início do trailer? Pois bem, nós tivemos aqui esse tweet desse cara aqui ó, desse perfil chamado Quasimodox né? onde ele coloca aqui alguns detalhes da pichação em círculos que... Remetem a nomes dos personagens, Alanios Que a gente não tinha notado Acho que ninguém tinha notado esse negócio E aí ele fez essa postagem aqui Depois vocês podem acessar o tweet dele Pra poder ver com calma aí cada um dos nomes Tentar entender as coisas como estão aparecendo, né? Nessa pichação E aí, Alanios Vamos lá voltar pra essa imagem maior aqui, ó para o pessoal começar a entender o que que tá rolando Nós temos aqui circulados algumas pichações né Da parede que ele colocou E aqui abaixo nós temos aqui alguns nomes também que apareceram nos referidos leaks aí, que muitas pessoas comentam inclusive nos nossos comentários dos vídeos, né? Ele fala uhum. aqui ó, leaked confirmed, que tipo vazados e confirmados, são uhum. DJ que tá aparecendo aqui e estava lá no referido leak o nomezinho dá pra gente poder entender aqui, ó o formato do D mais ou menos um Ezinho aqui e tá? tal, apesar de estar tá meio bagunçado mas o Dzão aqui é inconfundível, saca? O D e os dois E's dá pra ler claramente Exatamente! Aqui em seguida, Alanus, nós temos Dawson também que por mais embaralhado que esteja, dá pra gente poder entender sim uma, um formatozinho de D, H, A aqui aparecendo Eu tô conseguindo ler, inclusive, direitinho o sim ali <risos> Sim, exatamente, cara Aqui nós temos Kemi Que tá bem fácil de entender Tem o C Tem o A aqui E tem o M Aqui é o outro M E o Y Aí aqui, ó Nós temos Jamie Aparecendo também Ele é o mais fácil de entender de todos Eu acredito Tá até aqui no topo aqui, ó Da imagem, Vocês podem olhar Então nós temos aqui o Jamie aparecendo também Temos Ken que já saiu também uns vazamentos aí A gente sabe que ele vai estar E obviamente, mesmo se não tivesse vazado Obviamente que ele estaria Porque ele é um dos personagens principais Assim, uns um clássicos do jogo Não tem como eles deixarem de fora E por fim, nós temos aqui também Nessa categoria de Liquid Conformity Blanca aparecendo, ó, Lênios. É possível ver um Bzão aqui Um L, aqui ó Um Lzão um A aqui também, um formatinho de N aqui, apesar dessa pichação tá escondendo a outra perninha do N aqui, saca? Mas dá pra poder entender, aqui um casinho e o A, então assim, nós temos esses personagens na pichação que ele colocou aqui que já foram meio que confirmados barra vazados aí, pois eles estavam naquela imagem lá que o pessoal comentou com a gente, a gente já viu também e tal, que saiu pela internet afora. E aí? Nós temos mais algumas, que esse cara colocou aqui no tweet também, Alanis, que é o seguinte, ó. Não vazados, entendeu? Ou seja, não uhum. estavam naquele vazamento, pelo menos eu não lembro de estar. Temos aqui o nome Mika, olha aí, aparecendo aqui. Dá pra gente poder entender, né? m i k -I a né, Alanis? Dá pra ver o Rainbow Mika ali também. O M-I-K-A, dá pra ver tranquilo. Sim, e esses dois nomes aqui, né, Alanis? Ai, Vega e Bison, cara. É, esse Vega é o Vega de máscara, ou é o Vega Vitador? <risos> e esse Bison é o Amy Bison ou é o Bison o ditador. Só faltou o Balrog, né? Só faltou o Balrog, mano. Eu acho que o Balrog vai estar também. Ele é um dos personagens que tem que estar junto desses aqui, eu acredito. Assim como o Sagat, né, Alex? também. Exatamente. O Not Sure, meu amigo, ele coloca aqui também mais algumas pichações. É o que ele não tem certeza, né? Ele coloca aqui a Chun-Li. A Chun-Li já tá confirmada, embora ele não tenha certeza, porque realmente tá difícil de compreender aqui a pichação. Aqui, ele coloca Shan Alanius. E faz todo sentido o Shan está aqui e se for este o nome dele mesmo, é, pode ser uma confirmação de personagem hein, que não estava naquele vazamento inclusive, porque o Chan ele aparece justamente no Street Fighter 3, ele é treinado pelo Ken, a gente já comentou isso aqui com vocês em outro vídeo, e ele pode, como se passa depois do Street Fighter 3 a história do 6, né ele pode muito bem sim aparecer como um personagem jogável e fazer parte da história, ainda mais com base naquele Ken estranho lá que a gente viu, que a gente não sabe muito bem o que aconteceu ainda, né Landis? O Chan faz tempo que ele não aparece embora eu acredite que faça sentido ele, ele tá aí eu, eu, eu penso isso também exatamente porque faz tempo que ele não volta, a gente viu que o Luke tá com o, o Shoryukin do Chan, é, é bem parecido ali, que o Sean tinha esse, esse do, do com o socão de cima pra baixo depois, e o Luke tá fazendo isso então não pode ser que o Chan venha com um moveset completamente diferente, Sim. o que seria muito legal, porque o que a gente espera é que o Xian apareça né? agora ele foi treinado pelo Ken então ele já aprendeu a fazer as paradas então a gente vai ter aí mais um showtono no esquema aí. Dá pra brincar legal com o Sean. É, mano, dá hora pra caramba isso daí. Eu acho que vai ser bem legal se eles trouxerem o Chan de volta aí com novos golpes e tudo mais assim. Obviamente trazendo coisas características dele lá do Street Fighter 3. Mas eu acho que vai ser uma adição bem legal, principalmente pra história do Ken que vai acontecer aí, né? E aqui a gente tem mais algumas pichações que o cara não conseguiu entender muito bem. E realmente estão meio... Né? Nebulosas assim para poder entender. Essas de nome aqui embaixo, a gente consegue entender algumas letras, tipo um B. Aqui a gente consegue pegar mais ou menos um A, talvez um outro B aqui, um R, não sei. Nesse nome maior. Aqui tem um A, tem um N. Ali, ali, Cycle Beat. É, eu, eu não entendi, foi nada, fi. Eu realmente não saquei nada aqui. Essa pichação negra aqui no meio, aqui, ó, essa preta, tá tapando muito essa parte do meio, então não dá pra gente poder entender bem o que, que tá rolando aqui. E não é blanca, porque o nome tá grande E a gente já tem um branca ali em cima Por causa do, do B aqui na frente e tal Pode ser um personagem novo, não sei Ou se vocês estiverem lembrando mais Alguém começa com B aqui Termina com BRA de alguma forma Comenta aí embaixo nos comentários, entendeu? Deixa aí embaixo Aqui também eu não faço ideia, cara Eu só consegui entender um I e um N Tá realmente, tá muito difícil E os outros ali que são grafites Eles estão com uma qualidade bem, bem baixa, né? De resolução Então fica mais difícil ainda A gente conseguir essa imagem em 8K A gente resolve esse problema O que não dá pra entender é o... O nosso meu irmão que ele entende e falou: Tchau, dá uma força aqui. Não, mas isso daí a gente vai depois dar uma olhadinha com calma. Se a gente encontrar uma imagem em altíssima resolução aí, a gente tenta entender melhor o que, que tá aqui escrito nessas pichações. E se a gente vê alguma coisa também nos fóruns de Street Fighter 6 que a gente tá acompanhando aí, a gente traz aqui pra vocês também, mas. Basicamente, pessoal, é isso, entendeu? A gente tem aqui essas pichações Com alguns nomes que não estavam confirmados Alguns que já tinham aparecido naqueles leaks e tudo mais Porém, isso aqui acontece, cara Isso aqui aparece, né? Em material oficial Porque isso aqui é do trailer de anúncio do jogo Que a gente teve aí recentemente, sacou? Então basicamente nós teremos sim esses personagens que estão aparecendo aqui, que não foram vazados principalmente que são esses três, o chan é bem provável por conta de quesito de história mas aquela tela ali também é a tela de intro né é a tela onde tá Capcom e aí ele passo o grafite e manda o Street Fighter ali Inclusive os seis ali atrás É tá? bem a tela de, de intro mesmo, né? O que eu trago aqui é Será que todos esses nomes que estão aí e tal Alguns devem ser só Pra distrair Outros é realmente, né? Nome dos personagens que estão lá A questão é que, por exemplo, a Mika Ela vai vir no jogo Ou será que ela é só Easter Egg? Eu acho que pode aparecer sim Obviamente não vão dar certeza porque não tem nada oficializado Saca? Mas eu acho que ela pode aparecer sim, mano E agora só nos restos esperar aí pessoal, por mais informações de Street Fighter, quando que vai acontecer isso daí talvez numa Evolution a gente tenha mais alguma novidade sendo revelada pra gente, um novo personagem mais gameplay, vai saber então agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês acharam destas novidades aqui, mano, desse segredo nessas pichações, desses nomes colocados ali, vocês pensam que podem ser Confirmações de personagens que vão estar No Street Fighter 6? Vocês pensam de uma maneira Diferente? Deixa aqui embaixo nos comentários As suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um E não se esqueça novamente de não deixar o seu like não se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí E até mais E é?